Com licença, moça, eu gostaria de comprar uma coca. Que? Calma desse jeito? A gente não atende lixo assim. Que absurdo. Isso não pode ficar assim. Está aquele homem calvo, podre e imundo. Preciso encontrá-lo. <risos> Ei, moço! O que foi? É pra você. <risos> Ainda que a vida te cerque de espinhos, no momento certo Deus te recompensará. Olá galera, eu vou no com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? É o um dia mais aleatório da sua semana aqui onde criamos tendências. Tô falando aí, ó. Os calvos são os novos cabeludos. Tá espalhando, tá em mercado, tá em empresas de tecnologia, tá em jogos, tá em sketches, está viralizando. Então, eu espero que pelo menos você seja um calvão de cria para estar aqui assistindo. Isso inclui até... As mulheres. Esse é o SBS, perguntas enviadas para vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito. Queria agradecer a vocês que mandaram um monte de perguntas, porque eu falei que ia acabar com o SBS. Ia colocar vídeo só de spoiler, mas não vou acabar não. Enquanto tiver um calvo no mundo, o SBS ainda continua, ou seja, pra sempre. Tá bom? Então vamos lá. <risos> Tirar essas dúvidas, duvidosas. E <risos> oi, Vamos lá, o TKRLD. Quais as chances de Uranos ser o tesouro secreto de Mary Joyce? Sei que esse tesouro tem bastante chance de ter algo a ver com o um enorme chapéu de palha congelado. Visto que depois que o flamengo falou sobre ele, a cena e o quadro seguinte é de Insamar do encontro com o mesmo. Mas ainda assim não temos muita informação sobre Uranus, nem mesmo o que é. E abre espaço para esta arma ancestral estar em posse dos dragões celestiais, já que Uranus é o deus do céu. Tem muito a ver. O que você acha? Olha... Tem bastante possibilidade de sim, visto que o Doflamingo disse que quem possuísse o tesouro de Mary Joyce poderia controlar o mundo. Não temos qualquer informação sobre o Uranus, porque talvez não foi nem escrito muito nos poneglifes E pode ser até mesmo a causa dos males que assolaram o mundo, como um século perdido, um século completamente apagado. O que, que pode ser o tesouro sagrado de Mary Joyce? Porque temos algumas informações muito importantes referentes a isso Não necessariamente precisa ser o chapéu Mas algo que esteja embaixo dele Como um corpo E faz muito sentido Olha só, lembra aquela fala do Doflamingo sobre a fruta do Lau? Quando ficamos sabendo que era a Akuma no Mi Suprema E essa fruta é uma fruta poderosíssima Que tem a cirurgia perene Que pode conceder a juventude eterna Para alguém a troca da vida do usuário Só que o do Flamingo, especificamente estava interessado em outra habilidade da Akuma no Midulau, que era a troca de consciência, troca corporal. Então, tudo indica que ele queria esse poder para trocar de consciência com o corpo que estava ali, que pode ser sim uma arma ancestral ou tesouro sagrado da terra de Mary Joyce. O que, que pode ser, galera? Pode ser o corpo do antigo rei, do reino antigo, pode ser o Joy Boy, pode até ter o Roger. Cadê o corpo do Roger? Mas notem como o chapéu de palha ganhou um simbolismo muito grande nessa cena, um chapéu de palha gigante, porque ele pode acabar sendo uma espécie de coroa. Daquele povo do reino antigo, do rei do reino antigo. Por que temos um trono no centro do mundo, na Terra Santa? Porque eu acho que temos um fragmento do antigo reino ali. Eles usurparam esse espaço. Aquele trono tem que ter sido usado por um inimigo deles. E qual é o inimigo dos 20 reinos? O reino antigo. Então, muito possivelmente, o corpo que está lá pode ser do Joy Boy do passado. Tá bom? Mas pode ter alguma coisa do Roger também. Eu acho que é um corpo. Estou falando que é um corpo, mas nem sei se é. Mas como o Flamengo falou que... É, apodrecia rapidamente esse tesouro, dá indícios de que sim, é um corpo. Uma câmara congelada, né? Agora, que tipo de poder possui? Será que é um poder primordial ligado às akumas no Mi? Um poder que não necessariamente seja uma fruta, talvez o deus da chuva, que fez o mar subir do mundo de One Piece e configurou da forma que conhecemos hoje. Tem muita coisa legal para discutirmos sobre isso. Mas eu acho que a linha do tesouro é um corpo, tá bom? E pode sim ser Uranus. Olá, o Brito aqui, ó. Estou quase acabando de ler Kingdom e já se tornou meu mangá e anime favorito. Fiquei surpreso que tinha outra obra que eu não conhecia que conseguiria ultrapassar o One Piece em favoritismo, na sua opinião. Obrigado pela recomendação. Leiam Kingdom, vocês vão gostar, vocês vão se surpreender. Depois vocês vão voltar aqui como Lailson e soltar... <risos> Esse agradecimento, é uma obra fantástica, é muito boa Lembrando que difere bastante sobre o One Piece A primeira impressão que você tem é falar Pô, sobre a expansão, a conquista, a unificação da China É meio estranha a história Mas quando você começar, eu te garanto que tem uma Marineford por arco E os generais que compõem toda a história É um barba branca cada um ali É muito legal, é épico, vale a pena É uma das séries mais legais, inclusive no Japão é uma das séries mais vendidas É uma série grande, obviamente Mas que você vai... Eu mesmo, galera, tô sendo bem sincero para vocês Eu sou um cara que pega pra ler mangá Eu leio bem na calma, às vezes deixa acumular Quando eu conheci Kingdom, eu li Acho que 600, sei lá, 500 capítulos 600 capítulos em uma semana Tá? Então leio é muito legal e vai te surpreender, eu tenho certeza que vai entrar no seu, no seu ranking de favoritos, beleza? Felipe perguntou se o Zoro ainda pode ter alguma evolução em ano. queria muito ver ele indo parar no túmulo do Yuma como ele queria no começo do arco, onde ele estava para devolver a Shisui e a Shisui retribui-lo como um agradecimento eu acho que vai acontecer, o ano ainda não acabou, vamos ter agora bastante informação surgindo referente a Pluto, referente ao próprio país de ano. Acho que não tudo de cara, o Udo ainda vai segurar algumas coisas, como ele sempre faz em todas as ilhas que passam, mas vamos ter algumas revelações e tem que ter um encerramento. O Zoro ele tem que ir no túmulo do Ryu, tem que reencontrar o Nimaru, ter um diálogo, mesmo que seja curtinho, para entender um pouquinho mais... Sobre o Shimotsuki, então eu acho que sim O Zoro ele vai pra lá, agora evolução Evolução é um pouco complicado, porque evolução tá mais atribuído No desenvolvimento do personagem, aqui vamos ter mais informações referentes Ao próprio País de Wano, ao Shimotsuki, ao seu professor Zoro por enquanto em ano, não evolui mais, apenas Aprende mais conhecimentos e passa pra nós Obviamente, então espero que sim, que ele vá no túmulo do Ryuma Eu gostaria que o Zoro, é assim Lembra o que eu falava? Pô, esse arco aqui é o arco do Zoro. Tem tudo pro Zoro é, realmente brilhar. E realmente, o Zoro ele teve uns feitos muito épicos. Ferindo Kaido. o Kaido. Foi conseguiu deixar uma cicatriz no Kaido. Fato que nem mesmo o Luffy aí, mesmo derrotando, aparentemente conseguiu fazer. Quebrou um chifre, mas o Zoro conseguiu deixar uma cicatriz, assim, só uma coisa que só o Oden tinha feito. E. Só que faltou um pouco esse desenvolvimento da sua história. Acho que o Oda poderia ter conectado sim o Zoro com o Shimotsuki. Aquele fato de fazer o Ushimaru muito parecido com o Zoro. E depois ele falar que não, ele não é o pai do Zoro. Assim, foi meio que um balde de água fria. Obviamente que ele falou que não é o pai, pode ser o vô. De repente pode ser o voo do Zoro. Então eu achei que o Oda ia entregar um pouquinho assim das origens do Zoro. Assim, visto que ele surge, é, lembrando que pelo mangá, tá o anime, ele muda um pouquinho essa introdução do Zoro. Mas ele já surge com praticamente 10 anos, lá na vila Shimotsuki, no East Blue. Então eu gostaria que o Oda, assim, explorasse um pouquinho mais o passado do Zorão. Não necessariamente tornasse ele alguém especial. Mas tem muito flerte, né? Ele é parecido com Ryumo, esparachim de um olho só... Então, tomara que o Oda siga por esse caminho aí. Bernardo Faria. Oda disse que inicialmente One Piece era para ter só 5 anos e os Yonkous seriam os principais inimigos. Dito isto, seria o Mihawk um dos Yonkous iniciais? Pois ele foi apresentado logo no início da série, tirando o Shanks e os demais, só depois de Skypiea. O Mihawk talvez seja um caso à parte. Ele já era um personagem que era para existir como sendo o melhor espadachim do mundo. Talvez o deus da espada, porque... O Oda no início ele pegou o conceito de Monster, já leu Monster? Que é o One Shot que conta a história do Ryuma, como ele se tornou o deus da espada E o Oda ele acabou canonizando esse personagem na sua série O Mihawk ele é o cirano do mundo de One Piece, porque o cirano é o cara que o, o Ryuma derrota Então ele colocou o Mihawk que inicialmente teria a sua alcunha de O Vidente né? Então teria um poder um pouco diferente. Lembrando que no, no princípio, ali naqueles rascunhos, o Oda ele tinha uma diferenciação de piratas, que eram os Man Peas. Que eram aqueles piratas mais parecidos com o Luffy. E tinha os piratas mais ruins que só se portavam com tesouros, como o Bug, o Barba Negra. Ele tinha essa diferenciação até mesmo para os piratas. Eram dois grupos separados... Atrás do tesouro One Piece Então eu creio que o Mihawk ele pode ter sido sim um personagem inicial dentro da série Mas para ser o melhor espadachim do mundo ao qual o Zoro iria superar E aí o Oda acabou introduzindo os Shichibukais Faz total sentido ele colocar um dos personagens mais fortes na série dentro desse grupo Tá bom? Então não seria o Yonkou Não consigo ver o Mihawk como um Yonkou Até porque os Yonkous são inimigos para o Luffy Não para o Zoro Tá bom? Olá, lá, o Show. Parando para pensar e analisar a série, tudo me leva a entender que o tesouro One Piece é de fato a história do One Piece. Creio que os piratas Roger deram gargalhadas por se a brilhante história do pirata que estica. O que você acha? Olha, eu gosto às vezes de procurar algumas teorias fora aqui do Brasil, principalmente Indonésia, Coreia, o próprio Japão. O Japão tem umas teorias bem legais, assim, um pouco diferentes da nossa linha teórica. Foi lá que surgiu o exemplo Shanks vilão, sabe? Dois Shanks existindo. No mundo de One Piece. Então tem muita teoria legal em fóruns japoneses. Mas eu acabei me deparando com uma na Coreia. Que eu achei interessante. Que talvez eu possa até trazer para vocês. Que o One Piece seria uma espécie de metaficção. A metaficção o que, que seria? Que o tesouro One Piece sim seria o mangá. O próprio, a história inteira de One Piece. E o Roger ele riu ao perceber que a sua história estava escrita ali. E o século perdido, uma história apagada seria algo como o autor... Tirou uma parte da história. E todos esses piratas lutam para que isso não aconteça novamente. Seria... Quase uma quebra de quarta parede, sabe? Uma metaficção seria algo ao qual o autor deixa claro uma interação dele com o seu próprio mundo. Coisa que é um pouco difícil de acontecer. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre isso. Tem coisas bem legais essa teoria. Eu acho um pouco difícil ser uma metaficção. O tesouro o Piece. Mas mesmo assim, bate muito bem com o que você pensa. Que eu acho que tem muitas pessoas que pensam igual que o Tesouro o Piece pode ser a própria história do Luffy lá contada. E por isso que o Roger. Rio, como isso? O Luffy voltou no tempo? Seria ele o Joy Boy do passado? Bom, tudo é possível, One Piece. Não dá pra descartar. Mas se vocês quiserem, depois eu tento traduzir. essa, Tem coreano, difícil pra caramba. Mas eu tento traduzir isso aí e faço esse vídeo. Seria bem legal pra gente estar tá discutindo. Mas deixa aqui no comentário se você quiser. Olá, Gabriel Santos Barbosa. Foi confirmado no Road to Poleglyph. É Road to Left Tail. Mas eu também errei bastante. Quando eu fui gravar o vídeo, eu ficava... A jornada para o Poleglyph. A jornada para o Poleglyph tá meio estranho. né? Corta, volta. Ah, tá. Road to Left Tail. Mas normal, vamos lá. Que recentemente foi confirmado que o Luffy, quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Isto não complicaria as coisas sabendo que o Titch é ardiloso e cruel, um verdadeiro pirata. Ele obviamente tentará fazer a cabeça do Luffy, como fez aí em Peldal. Isto não deixa uma enorme desvantagem. Se você não viu isso, galera, foi confirmado esses Road to Left <risos> são capítulos extras né, tivemos esse ato de um mês em One Piece e acabou saindo capítulos extras com informações, algumas informações interessantes como a possibilidade da localização do último poleglife desaparecido, o vermelho, essa coisa do Luffy confirmada que quanto mais ele ri mais forte ele fica, ou seja, qual o potencial do Luffy? O Luffy ri pra caramba, é um potencial infinito, ele pode ficar muito mais forte quanto mais ele se empolga. A sua pergunta é muito pertinente. Isso vale até para o Akainu. Como é que o Luffy lidaria com o Akainu? O cara que matou o seu irmão. O próprio Barba Negra está envolvido também na morte do Ace. Só que eu acho que tem um fator muito determinante e importante. Que foi mostrado na luta aqui contra o Kaido. O Luffy estava convicto que ele tinha que derrotar o Kaido. Porque ele queria brindar com seus amigos. Ele queria comer junto. Né? Todo mundo pudesse comer à vontade. Beber o quanto quisesse. Ele queria que seus amigos participassem da festa E ele se manteve empolgado e tudo isso por conta dos seus... Cavalo. <risos> que que é isso? Os tambores da libertação. <risos> Porque o Luffy ele fala né, esse som é engraçado, o som dos tambores faz ele rir. Então quanto mais ele se engaja na luta, mais o seu coração acelera, mais os tambores tocam e com isso mais ele ri. Obviamente que o outro, ele vai construir todo um drama aí sim pra fazer o Luffy... É ficar mais sério por determinado momento. Flertar com essa quebra da sua vontade. Mas o Luffy vai alcançar o poder. O maior de todos. Aquele que supera até mesmo Roger ou Zbeck, Ou qualquer pirata que existiu. Que é o poder de fazer as pessoas irem. De unir as pessoas. O maior poder do mundo. Legal, né? Inclusive, o Oda... Saiu uma entrevista. Mudei de assunto. Saiu uma entrevista do Oda agora recentemente com o autor de Detetive Conan. Que eu achei muito legal. O assim, Oda ele deu, deu duas passagens uma referente até o Gear 5, que você vê como, como ele é um, uma pessoa muito simples, uma pessoa realmente que... É... O Oda parece ser muito humilde, né ele já falou uma vez que ele, ele se sentia mal porque as pessoas compravam o seu mangá, que ele ganhava dinheiro com isso, ele é um cara que ele se sente mal porque ele ganha dinheiro fazendo essa série que ele faz, que é pô, maravilhosa, que muda a vida das pessoas. né E aí teve uma passagem muito legal que ele disse que começou... A escrever mangás porque ele queria fazer amigos Na hora que eu li isso foi Pô, foi porque eu comecei meu canal Isso é muito legal, né? Porque eu era uma pessoa que eu não tinha amigos pra falar Agora tenho vocês aí, um monte de careca assistindo o vídeo aqui Um monte de calvão de cria Mas eu comecei meu canal, pra quem não sabe, por conta disso Eu queria fazer amigos, não queria ganhar dinheiro Viver disso, isso foi tudo uma consequência Então eu era uma pessoa que tinha uma coleção de mangás E não tinha amigos pra falar sobre isso Por quê? Porque os amigos que você faz ao longo da vida Conforme você vai ficando mais velho as pessoas vão se separando, vão tendo família, emprego, e você vai ficando na sua. E eu senti uma vontade de achar pessoas que gostavam disso. E a internet possibilitou isso. Foi quando eu tive a ideia lá em 2014. Pô, vou criar um canal. Meu primeiro vídeo teve 70 views. Eu falei, uau, 70 pessoas assistiram? 70? Não tem uma para falar, tem 70? Isso é magnífico, né? E aí o outro, ele falou sobre isso, que ele começou também a escrever mangá. Porque ele queria fazer amigos. Achei, assim, muito legal isso. Então, é uma mensagem que talvez eu estou tentando passar para vocês, que tem algumas coisas mais simples e pequenas que podem mudar completamente a sua vida. E o resto que vem são consequências, coisas muito boas acontecem quando você pensa nas coisas pequenas. A segunda parte dessa entrevista, o Ode, ele fala sobre a concepção do Gear 5, que ele apenas queria fazer algo engraçado. Ele falou, só quero me divertir, eu quero só fazer cenas engraçadas. Eu não me importo se as pessoas não gostarem... De como o Luffy se transforma, o que, que é o Gear 5? Eu só quero trazer realmente essa parte divertida, porque hoje em dia não tem mais isso. Ninguém mais vê um personagem de um quadrinho surgindo uma lâmpada na cabeça quando você tem uma ideia. Olha isso, que legal. Então assim, ele quer reverenciar os artistas do passado, essas coisas simples. Então galera, simplicidade na vida certamente vai te fazer muito bem. Tá bom? David Kerlon, será que o Shanks vai para o Wano e fazer uma aliança com o Luffy para em buscar o One Piece? Você fala do Shanks entrar em Wano? <risos> será que o Shanks vai atrás do Luffy fazer uma aliança? Não vai, não vai. Porque qual é o mote? O Luffy encontrar o Shanks. Guardem isso, isso vai ficar para sempre aí. Se o Shanks aparecer para o Luffy, acaba se quebrando a temática da jornada do Luffy se tornar o grande pirata para ser igual, ou ultrapassar o Shanks. Então por isso que o Shanks não vai salvar o Luffy em nenhum dos pontos. Ele salvou o Luffy em Battle Não, ele foi parar uma guerra e o Luffy estava lá. Por que, que ele não veio ajudar o Luffy agora em Wano? Porque não é a sua missão, a sua jornada. É o Luffy que tem que ir em direção ao Shanks. E o Shanks, querendo ou não, é um rival para o Luffy. O Luffy já disse que iria derrotar os Yonkos. Especificou ali pro o quando fez a aliança. Falou, ó, oh, o Shanks eu quero deixar por último. Não quero ele agora. Então é o Luffy que vai em direção aí. Não acho que o Shanks entre no país... Deu ano de forma alguma e vai começar a se movimentar para ir atrás do tesouro One Piece. Com. Talvez o Road poneglyph desaparecido. Talvez esperando em Lodestar, que é a última ilha que os poses apontam. E qualquer um que reunir isso vai ter que passar por lá. Ou seja, vai estar com as informações para a última ilha e vai ter que passar ali em Lodestar. E aí o Shanks vai e luta com a pessoa que chegar lá que... Certamente vai ser o Luffy, mas tem ainda Barba Negra se movendo pelas sombras aí, pode acabar rolando esse confronto, Shanks pode até morrer É uma possibilidade pra lá de real do Shanks não ver o Luffy e acabar encontrando Barba Negra no caminho e sentir o temor da sua escuridão Vamos lá, Everton Verber, onde foram parar os dois Yonkous? Estão fincados dentro da terra? Será que a Marinha, como o ryoku pode acabar coletando os dois e jogando em Pell Down? Olha, se passou uma semana após a derrota de Kaido e Bimon, e pra ser sincero, eles caíram na lava. O Oda, ele dificilmente ele mata personagens, eu acho que os dois vão estar petrificados de alguma forma. Porque o Kairoseki, ele vem de explosões vulcânicas, né? De erupções, explosões, de erupções vulcânicas que acabam jogando... As pirobloínas no ar. Pirobloína existe mesmo, viu? Essas pirobloínas entram em contato com a umidade das nuvens e é por isso que as nuvens até têm... podem se pisar. é uma explicação científica. O Ode é muito legal ao criar isso. E a pirobloína ela, ela é o que é usada para criar o Kairoseki. E o Ano é o principal país que manufatura isso. Então vem desse vulcão do Monte Fuji. Eu creio que eles acabaram caindo na lava. Vão ser petrificados, podem acabar tendo uma, uma erupção, os dois serem jogados pra fora, mas vão estar travados ali como uma estátua. E podem acabar entrando em histórias de capa. Não sei se eu gostaria que os dois Yonkous tivessem seu desfecho contado em histórias de capa. Geralmente é o que o Oda faz com outros personagens. Mas eu acho que merecia ele mostrar na série o que, que aconteceu com Kaido, com o e como eles estão fora do jogo. que vai impedir realmente os dois de voltarem pro game. Agora se eles tiverem estátuas de Kairos aqui Que é praticamente inquebrável Pelo menos nunca vimos ser quebrado Seja uma, uma saída, uma possibilidade Acho que por isso que ele jogou os dois na lava, tá? Luiz Gobi Com as revelações do último capítulo de One Piece Você acha que o Sabo vai realmente ser um oponente final De Akainu? E se realmente acontecer O que você acharia? É, o Sabo contra o Akainu Ele vai ter uma dificuldade muito grande Porque a fruta do Akainu é uma fruta superior Mas nada que aqui, aqui não possa ser utilizado No combate Eu acho que Pode acabar acontecendo realmente o arco dos Revos, quer dizer, vai ter um arco dos Revos, não sei. Mas a parte que envolve os revolucionários, eles iniciando a guerra contra o governo mundial. Antes do Luffy voltar e aí envolver o mundo inteiro. Eu creio que os, os revolucionários podem ter uma parte muito importante aqui de estar começando a guerra contra o governo mundial antes do Luffy. E foi muito flertado com o Sabo, sendo mais adorado do que o Dragon. Eu achei isso muito importante porque me deu umas vibrações assim sobre quem vai sentar no trono do centro do mundo ao fim da série. Quando o governo mundial for derrubado. Porque o Oda tem que restabelecer um novo governo, não é verdade? E o Sabo caminha para ser o rei do mundo. Aquele que vai sentar no trono vazio. Seria o Luffy? Com toda certeza faz sentido. Mas você acha que o Luffy vai querer sentar num trono, ser rei de alguma coisa? Ele quer ser rei da liberdade, não... Governar para as pessoas Eu acho que os revolucionários que vão acabar assumindo esse papel De governar para o mundo E o Sabo com essa coisa de ficando Mundialmente famoso Sei não, acho que agora está começando a construir alguma coisa Maior para o Sabo, tá? Ele vai lutar contra o Akainu Eu ainda gostaria de ver o Alquiji, para ser sincero Queria ver o Alquiji Contra o Akainu para gente Poder entender como foi aquela luta Dos dois e ver como é dois almirantes lutando Mas Sabo é uma das possibilidades Bem reais, apesar do Akainu muito, muito, muito mais vantagem Pela sua fruta que simplesmente absorve as chamas Aí seria uma luta apenas de haki, pelo menos pro lado do Sabo tá? Anderson Moraes, porque o Shanks Quis evitar o encontro do Luffy e decidiu agora Ir atrás do One Piece? O Ruffy parece que esperou os mais poderosos Caírem para se movimentar Bom, fiz um vídeo destrinchando tudo isso Meus pensamentos, vou resumir pra vocês Por que o Shanks decidiu somente agora Ir atrás do One Piece? Por conta de Nika Quase com certeza é o despertar de Joy Boy que Shanks estava esperando. Ele tem conhecimento dessa fruta. Ele roubou ela. O Shanks, ele conhece as lendas do mundo de One Piece. Tá bom? Eu não acho que ele é uma pessoa leiga que pegou essa fruta de forma aleatória. Uma possibilidade, isso vai acontecer. Mas seria muito mais interessante se ele pegasse a fruta de Nika. Sabendo qual fruta era aquela. E ficar um ano ali no East Blue, talvez procurando o filho do Roger. Eu gosto dessa linha. Tomara que o Oda concretize. Então... Tá bem implícito que ele ir atrás agora do Tesouro One Piece é pelo despertar de Nika Joy Boy, tá bom? E não porque ele tava esperando os outros caírem nem nada. Ele tava esperando o Luffy realmente se aproximar dele. E eu acho que o Chapéu de Palha também tem uma conexão maior. Por isso que ele não quer encontrar o Luffy agora. Se o Luffy encontrar ele, ele devolve o Chapéu. E aí o Chapéu pode ser uma chave para a última ilha uma chave para o Tesouro. Por que o Roger Hill? Porque ele deixou o Shanks. Pra trás com o chapéu de palha. Ele precisava do chapéu pra alguma coisa. <risos> Legal, né? É isso. Bastante perguntas respondidas. Muito obrigado por enviarem mais perguntas. Fiquei muito feliz aí de ver que vocês participaram. É isso aí, galera. O SBS só, só continua por conta de vocês. Eu gosto de fazer. É meu vídeo favorito da semana. E eu espero que vocês também gostem. Tenham gostado desse. Porque se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui!